Um dos integrantes da equipe virou um maníaco assumindo a personalidade do falecido colecionador de órgãos. Como na última tentativa de trazer o um amigo de volta à normalidade, eles decidiram invocar a ajuda do alto. Eles decidiram invocar o Miguel para lhes dar seus conselhos. Neste momento ele dá início ao ritual de invocação. Vamos lá, mano. Vamos perder tempo, não? Vê. Vê. Vê. Isso. Gabriel, vem até a gente. Com que meu corpo e espírito acumulem a luz de vossa sabedoria. Fazei-me um ser invisível contra todos os inimigos, violência ou perigo. De repente, algo perturbador aconteceu. O anjo colocou alguma coisa em suas mãos. Isso aqui é muito simples. É uma pedra cristalina do jardim do Éden. Nela, gravuras e escritas na língua Os Anjos. Pós decifrada, eles terão poderes ilimitados para libertar o amigo e até mesmo dominar o mundo e escravizar a raça humana. Eu acho que depois que nós descobriu o que tá escrito aqui, traduzir o que tá escrito, com isso aqui, nós tá com um poder na mão que a gente nem imagina. Mano, é uma fonte de poder tá isso mesmo, aqui. É isso aqui pode pegar isso aqui, meu, tá ó. Ó, dá para sentir, cara. Eu dá para sentir. De... Essas imagens foram registradas por circuito de monitoramento de uma rua próxima a um cemitério nas Filipinas. A câmera foi fixada após a ocorrência de alguns assaltos no local. Em uma certa noite, algo assustador foi registrado. duas figuras estranhas andando pela rua... Eles saíram de trás de uma árvore no sentido que sai da direção do cemitério logo à direita. Um deles está envolto por uma mortalha uma manta branca que envolve o cadáver dentro do caixão. O que eles estão fazendo foram dos caixões. Ele estava perdido dentro do background, mas era voltar para casa em instantes. No vídeo que se segue, uma pessoa despertou em plena com um barulho forte vindo da cozinha. Então ela foi lá investigar. A princípio achou que fosse os ratos derrubando as panelas, mas o que ela descobriu foi mais macabro que isso. Sim, ela contemplou com seus próprios olhos a cabeça de um demônio saindo de dentro da panela de pressão. Essas imagens foram registradas em uma floresta no norte do Canadá por um morador que havia saído para buscar lenha. No caminho de volta para casa, ele se deparou com uma estranha criatura cavando uma cova no meio da floresta. It's the goddamn dogman! No way! Sim, é um loops-homem em plena luz do dia. Como isso é possível? Wow! That looks man! I bet this creature killed the missing mailman. Hey! Uh-oh! Stay! Pelo jeito, ele não gostou nem um pouco de estar sendo filmado. Deve estar doendo muito. Oh, my God! He's peeing on my leg! Like a real dog would! É impressão minha ou ele está urinando em cima daquele pobre homem? Você teria coragem de colocar a mão dentro da boca de um hipopótamo mesmo sabendo que sua mordida é uma das mais fortes do reino animal. Se ele te morder, pode ter certeza de que você poderá escapar, mas ele irá levar seu braço como lembrança. Um suposto anjo teria sido filmado em João Pessoa. Nas imagens vemos um ser alado bailando sobre um pequeno bairro. Muitos dizem ser apenas uma ave, enquanto outros acreditam que seja uma criatura celestial. E você no que acredita? Essa estranha dancinha tem feito muita gente ficar com medo. Essas imagens têm sido registradas em vários países. Há rumores de que essas pessoas estariam possuídas, e se você encontrá-las dançando em alguma rua, você precisará imitar a dança delas para poder agradá-las. Uma menina norte-americana decidiu se aproximar e perguntar se ela estava bem, e olha só o que aconteceu. Nunca mais foi encontrada. Só o seu celular foi achado neste mesmo local do ataque. Elas achavam que seria só mais uma noite normal em um salão de beleza. Mas uma visita não programada resultou em uma das experiências mais traumatizantes que um ser humano pode ter. Nessas imagens vemos dezenas de curiosos observando uma estranha criatura encalhada em uma praia na Tailândia. O misterioso ser possui um corpo humano e uma grande cauda de peixe. Muitos acreditam ser uma sereia e de fato se essas imagens forem reais não haveria dúvidas de que realmente seja uma sereia. Talvez por isso atraia muitos curiosos. Mas há que diga que seja apenas um golfinho. Como apenas 5% do oceano foi explorado, muitas criaturas bizarras realmente podem existir. Mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários sobre essas imagens. Thank you.